Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso conjuntinho Midiuli. Olha só que lindo que é. Olha só as manguinhas, olha só, rico em detalhe. Bora lá, então? Então, vamos lá comigo, bora lá. Mas, antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever aí no canal, deixar aquele like e compartilhar o nosso vídeo, tá bom? E se você não, não nos segue nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook. Te convida a nos seguir por lá. Bora lá? É rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo! Bora, então, fazer a nossa peça. O nosso conjunto midiolim, né? Então, bora lá. Então, esse é... Ah, o parzinho do vestido, né, midioli lá, que a gente fez no vídeo passado. Então, é o, é o mesmo aplique, tá? Mesmo aplique, vai pra vocês, tudo certinho, né? A feltro, né, você vai usar feltro aqui pro aplique, tá? Então, os moldes vão pra vocês, tá? Ah, bora lá, Então, vamos começar montando aqui o nosso os nossos apliques já deixar prontinho como eu falei para vocês os apliques vai os moldes do aplique vai para vocês né é só vocês rolarem certinho, né? Vamos usar a pega mil, a gente, esses do barão aqui enche o saco, né? Mas ele é, ele não sai de perto de mim, não adianta eu fazer, querer fazer ele sair daqui, que ele não sai. Pode colocar aqueles olhinhos, olhinho comprado, né? Também vocês vão ouvir barulho de criança, tá, gente? Tão tudo de férias, daí já viu, né? Então, vai ter barulho de criança aí. E tem a parte branquinha, deixa eu ver aqui. Nesse a gente vai colocar uma gravatinha, tá? Uma vestidinha onde a gente colocou uma. uma fitinha, né? Um assim. Nesse a gente vai colocar uma gravatinha, tá? Então ficou assim, tá? Vamos. passar a costura pra firmar bem. No narizinho também Ficou assim Agora vamos pegar as nossas costas Tô usando moletom E franela, tá? Aqui a gente vai fazer uma gravatinha, tá? Ó Vamos passar a costura aqui ao redor todo Colocar a nossa lavata aqui dentro. E a gente vai colocar a gravatinha, tá? Então, aqui, essa peça tá pronta. Então, os materiais que a gente vai usar, eu esqueci de falar pra vocês dos materiais, né? É moletom, flanela e ribana, tá? Então, aqui as costas você vai cortar duas vezes. Os apliques, como eu falei pra vocês lá no outro vídeo, né? A carinha duas vezes, olhinho duas vezes, nariz uma vez dobrada, né? Olhinho parte de dentro duas vezes, boquinho uma vez, tá? Lacinho você vai cortar uma vez dobrado, tá? E a ribana aqui, né? Ah, esse aqui é o filete da manga, você vai cortar duas vezes. Manga duas vezes, moletom também. Filete da manga é flanela. Aqui é o cos, uma vez dobrado. Aqui é a nossa calça, uma vez dobrada, tá? Aqui... É a nossa frente, uma vez dobrado. Você vai usar também ah, elástico, tá? E aqui o bolso, né? O bolso da, na calça, aqui uma vez. E a lapela uma vez, tá? Então, esses são os moldes que a gente vai usar. Eu esqueci de falar sobre os materiais, né? No início. Mas é isso aí, tá bom? Então, aqui a gente já colocou o aplique, tudo certinho. Vamos pegar aqui a frente. O baroque me deixa nervosa e eu acabo até esquecendo, gente. Olha só, esse baroque, esse baroque. Aqui a gente vai pregar os nossos ombros aqui, o nosso ombro, tá? Tá? Pegar o ombro, se você quiser passar no overlock, você passa, tá? Vou o overlock com a linha branca, mas a linha de dentro tá preta, tá? Então, aqui a gente fechou um dos ombros, vamos pegar a nossa ribana e vamos passar no pescoço. Uma leve puxada aqui no pescoço, tá? Essa minha ribana não é das boas. De referência para ribana com elasticidade, tá? boa. Ribana pegada. A gente vai passar no overlock também. Se você não tiver overlock zigue-zague, se não tiver zigue-zague, pode deixar assim mesmo. Só corta o excesso, tá? E depois, preesponta, tá? Mas, se você tem overlock, passa a limpeza no overlock pra dar um acabamento melhor, tá bom? Aqui, a gente vai tombar a costura, né? A gente vai jogar a costura pra cá e vai preespontar aqui. Pra ficar um acabamento melhor, né? Feito o acabamento na gola, olha só como ficou, vamos fechar o outro lado aqui, tá? O outro ombro aqui, ok? Gola com gola aqui. Acabamento no overlock é só cortar o excesso e a nossa peça assim. Eu vou no overlock dar acabamento aqui, já que eu comecei dando o acabamento e já volto, tá? E a nossa peça tá ficando assim. Agora, vamos pegar as mangas, tá? Vamos pegar as mangas. Aqui as nossas mangas. Nossas mangas tem frente e costa, parte mais alta é costa, tá? Como vocês estão vendo, eu tô usando outra cor para as mangas, né? Mas poderia fazer tudo em azul, mas eu acho mais legal fazer essa jogada de cores aqui. Pegar o filete das mangas, tá? Ó, vamos pregar aqui o filete da manga, tá? na overlock, passar um overlock aqui como entra é nela ele puxa fio, né? então a gente vai passar um overlock se você não tem overlock, você passa a zigue-zague aqui, tá? aqui a gente passou no overlock, o que, que a gente vai fazer? a gente vai pegar a costura essa costura aqui vai vir até aqui tá? vai dobrar aqui, ó como se fosse fazer a bainha aqui só da, da manga mesmo sem tac filete, tá? assim. Aqui, você vai colocar o pezinho do calcador em cima aqui, dessa costura aqui. E vai vir com uma outra costura aqui, ó. Eu tô fazendo tipo uma costura de galoneira, tá? Como se tivesse muito... a alça embaixo, tá? A mesma coisa aqui. Vamos lá. Vamos pegar essa costura aqui e vamos vir até aqui. assim. nossa manguinha. Agora vamos pregar essas nossas mandas, tá? Isso barato parou de voltar, né? Agora a máquina tá me deixando nervosa. Então, parte mais alta é as costas, normal, né, gente? Quem nunca? Então, vamos pregar aqui as mandas. Quem nunca pregou do lado errado, né? Que tire a primeira parte. Passar um overlock aqui e já volto para mostrar para vocês. Então ficou assim a nossa peça. Reserva ela por enquanto. Vamos pegar a nossa calça. Tá? Na overlock, tá? Aqui a gente deu uma leve franzida. Vamos pegar nosso cos, aqui é o meio e vamos pegar o nosso cos aqui, tá? Se você não sabe como fazer na overlock, eu tenho um vídeo aí que eu mostrando. que eu mostro como que eu faço pra franzir meu overlock tá eu vou mostrar senão o vídeo vai ficar muito longo você pode plantar uma leve franzida aqui também tá na ovelha na na reta aqui também tá uma leve franzida aqui agora a gente vai só o aqui, porque a gente tá mexendo com a flanela, flanela desfia, né? Então, vou dar uma limpada aqui, e uma limpada também aqui embaixo, na peça toda, pra ela parar de desfiar, tá bom? Gente, aqui, ó, antes de fazer esse, esse pós aqui, você tem que dar a limpeza aqui e fazer a bainha aqui, tá? A bainha da nossa Calça aqui, ó, vira uma vez, vira outra vez aqui, vai fazer a bainha da A gente tem que fazer antes de colocar o cos, tá? Eu que me, me equivoquei. Agora, a gente vai lá no reloque pra passar a costura aqui na nossa calça aqui, tá? E já voltamos, tá? Antes da gente colocar o cos, tá? De franzir aqui um pouco e colocar o cos, a gente teria que ter fechado aqui, tá? Então, a gente faz de conta que o cos ainda não está aqui. Feito isso aqui, a gente vai pegar elástico, tá? Por que que não tinha que estar o pós aqui? Porque agora que a gente vai pegar elástico... Sempre não avesso, né, gente? Agora que a gente vai pegar o elástico... Ó, eu virei aqui no direito ó, a peça, tá? Ó. E aqui, do lado do avesso aqui, eu vou vir pregando, tá? Ó, por isso que o cos não poderia estar tá pregado. Porque eu tenho que vir com o elástico desde aqui de cima, tá? Então, o elástico e é prespontar depois desde aqui de cima. Por isso que daí, façam de conta que o cos não está pregado. Agora a gente vai virar aqui, tá? E vai vir espontando aqui, rebatendo esse elástico, tá? pegar um, o nosso cós aqui, tá? Vou lá já passar o acabamento aqui, onde a gente abriu aqui no cós, no overlock, e o nosso cós já tá pegado, né? Agora que a gente ia pegar o cós. Nossa, Agora, a gente vai pegar as nossas costas aqui, vamos medir bem o meio aqui da nossa calça. Vamos medir o meio das nossas costas. as costas no meio da calça aqui Pra vocês que é bem fofinha a calça Pegada a calça Agora a gente vai passar a ribana Aqui na parte da frente, tá? vou passar na overlock, tá? Para dar acabamento. Também vou passar na overlock para dar acabamento aqui, tá? Passado no overlock, vamos também respontar, tá? Debaixo do braço, costura de debaixo do braço. outra peça, outro lado, tá? Mesma coisa. Costura debaixo do braço, sempre costura com costura, tá? Aqui, cortamos todos os fios, vamos virar a peça. A gente vai colocar essa costura pra cá e vai pra espontar pra dar aquele acabamento perfeito, tá? Mesma coisa do outro lado, tá? E a nossa peça está pronta, gente. Olha só, que lindinho ficou a nossa peça, olha só, as manguinhas, nossa peça está pronta, ficou perfeito! Olha só! Ah, a gente esqueceu também de prontar aqui, ó. aqui tá a nossa peça prontinha, gente. Olha só como que ficou. Olha só. As manguinhas. Ficou assim a nossa peça. Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também, meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora caprichar aí nas roupinhas e nas caminhas pet também, tá? Então... Por hoje é só, beijinhos pra vocês que torcem por mim, se Deus tá no negócio, isso é garantido. Então, bora aí fazer as nossas peças, fazer a nossa parte, tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim, beijo, tchau, fique com Deus, tchau!